Eu li esse livro, enraizados, ano passado, e até hoje não fiz vídeo sobre ele. Eu estava com o meu tempo todo ferrado. É de Naomi Novik, a editora é o selo Fantástica da Roco, traduzido pela minha esposa, Cláudia Mello, Beliassof. Não é porque foi minha esposa que traduziu, não. Na verdade, eu li porque ela traduziu e ela me falou assim, esse livro é maravilhoso, leia. Aí eu fui ler. Uprooted, o nome dele é original, tem umas decisões de marketing aí, que acho que é de marketing, né, traduzir Uprooted por enraizados, eu preferia outra tradução, Uprooted teria mais um sentido de desenraizado, talvez A capa é bonita, né? Parece uma capa meio infantil, esse é o primeiro ponto, esse livro definitivamente não é infantil, ok? Você deve ter pelo menos aí uns 15 anos, ser uma pessoa madura, pra... Lê de boa esse livro aqui. Tem umas cenas meio pesadas e tem uns conceitos de vida um pouco mais presentes quando você ou é uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais amadurecida. A sinopse... Ah, sim! Não vai ter spoiler. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu não gosto de fazer spoiler. E eu acho que boas obras não precisam de spoiler para serem descritas e comentadas. E eu não gosto de comentar obra que não é... Boa. É, foi indicado ao Hugo Art em 2016 e venceu o prêmio Nebula em 2015. É uma realidade fantástica, fantasia, em que você tem esse vale cercado por uma floresta maligna, você tem também um mago que é o responsável por aquele vale. Essa realidade funciona mais ou menos assim, tem magos responsáveis por regiões e esse vale tem esse mago responsável por ela. Chamado Dragão. Ele tem um nome, esse é o apelido dele, mas você só vai encontrar o nome dele um pouco mais a frente, conforme a personagem principal, a Agnieszka, vai desenvolvendo uma relação com ele, porque a princípio. Bom, vamos lá, sinopsis. de 10 em 10 anos, esse cara vai, esse dragão vai, é uma pessoa, tá? o apelido dele é dragão, mas ele é uma pessoa ele vai escolhe uma mulher no vale, uma menina no vale, de 16 anos, que vai ficar com ele os próximos 10 anos. Ninguém sabe exatamente o que acontece, só que quando elas voltam do... desses 10 anos com ele, não mata nem nada, elas voltam desenraizadas, elas voltam desconectadas da sociedade delas e acabam não ficando mais no vale, vão para algum outro lugar. E você vai descobrir o que acontece com elas acompanhando a história da Gnieszka. Além da Agnieszka, que esse livro é baseado, é inspirado numa lenda russa, daí o nome Agnieszka, fala no final, isso. Ela tem uma, uma melhor amiga, a Kasia, que é uma menina... O estereótipo da menina de sucesso. Bonita, inteligente, faz as coisas de casa, é destemida, e a Agnieszka é o contrário disso. Apesar de ser muito amigas, ela é toda desganhada... É, tá sempre descabelada, tá sempre sujando a roupa, é desajeitada, não sabe fazer nada na cozinha. Essas coisas assim de... E aí você pensa, ah, será que é um livro chato, pró-feminista? É, eu já começo a que que nada pró-feminista é chato. Por mais que a pessoa exagere, não é necessário. E... Segundo que... Não é antifeminista, porque poderia ser aquela coisa assim, né, de... É, Elevar a casa a, a, a um patamar ou transformar a Agnieszka numa mulherzinha nos padrões. Não, não é. Não espere nesse livro padrões e estereótipos. Ele mexe com isso de uma forma bem criativa. Não só por ser uma autora, mas por ser uma autora que tem uma certa consciência social. Enfim, você vai acompanhando a história da Agnieszka e você descobre logo no começo que ela tem uma relação especial com a magia e a história vai desenvolvendo essa relação dela com a magia, que é diferente, e nesse ponto já tem uma quebra de estereótipos, porque a Agnesica, ela é, em si, uma quebra de estereótipos. O desenvolvimento da trama tem um bom ritmo, não tem momentos de barrigas, né? Momentos de lentidão, ele tem uma tensão constante, ao mesmo tempo, ele não perde ele, o livro, não perde o cuidado com a construção dos personagens, que você consegue ver as outras dimensões que cada personagem tem, você consegue mergulhar bem a fundo até em personagens que não são os principais, o Dragão, a Kasia e a Agnieszka. Você consegue ir mais a fundo em personagens. E você vai chegar a uma conclusão no livro, você vai entender o que é a floresta, você vai entender é, de onde veio essa, essa história, porque que a floresta é maligna e o desenvolvimento, o arco de personagem existe uma coisa chamada o, o mito do herói e tem o mito da heroína eu ainda estou para ler melhor sobre o mito da heroína mas eu acho bem provável que o arco da Agnieszka seja seguindo esse mito da heroína porque o mito do herói é muito masculino, e veja bem, eu não quero dizer que um homem não poderia ter um, um arco de herói que não fosse masculino, então o arco da Agnieszka é muito bom, o ponto final que ele chega é muito interessante, é instigante, eu não vou dizer que o arco dela é satisfatório, porque satisfatório é para uns de um jeito e é para outros de outro jeito, é uma edição bem trabalhada, a capa está muito bonita, é, se você tiver alguma observação sobre o Leia, deixa uma observação aqui embaixo Mas Leia, Leia porque é um livro que coloca a mulher num papel muito interessante. Tanto a Kasia, quanto a Agnieszka, quanto o comportamento do dragão em relação a elas, como ele vai se transformando, como o relacionamento delas com elas mesmas vai se transformando, o tipo de amizade que tem nesse livro. Enfim, é uma história muito bem trabalhada. Os personagens têm arcos de história muito bons. Os relacionamentos entre eles são muito interessantes. Tanto as amizades quanto os jogos de poder. Uma coisa que eu gosto nele é que tem uma transição de cenários que é interessante. Ela periga ficar um pouco chata nessa virada, mas segura bem. E acaba te dando chance de ver outros aspectos, tanto das personagens quanto daquele universo fictício. E quanto das pessoas em geral, dá oportunidade à autora de abordar umas coisas que ela não encontraria na, no Vale, né? ela a autora e ela também a personagem, eles, né, as personagens não encontrariam lá, porque, enfim, leia o livro, vale muito a pena, assim, se você for ler Cinco coisas esse ano, que esse livro seja uma das cinco coisas que você vai ler. Não vou dizer para ser a única coisa, porque tem muito livro bom, né? Mas se você for ler cinco livros esse ano, que esse seja um desses livros, eu não sei que você não suporte fantasia. Aí você não vai gostar do livro, que é um universo fantasioso, né? O que mais falta dizer? Mais nada, só que leia o livro. Espero que você curta o vídeo, tenha uma vida com significado. Se você quiser, assina o canal, que eu vou ficar feliz a beça. Fui. Estereotipada para os a nossa cara... Tiros. Morar no Rio, Copacabana, daí. Entra. Tô bem. árvores. Ah, tá foda, né? É muito bizarro que você começa a ouvir tiro e achar normal. Você só espera o tiro passar.